Olá, hoje eu vou trazer um pequeno trecho do livro Um Sopro de Vida, de Clarice Lispector. Meu Deus, me dê a coragem de viver 365 dias e noites, todos vazios da tua presença. Me dê a coragem de considerar esse vazio como uma plenitude. Faça com que eu seja tua amante humilde e entrelaçada a ti em êxtase. Faça com que eu possa falar com este vazio tremendo e receber como resposta o amor materno que nutre e embala. Faça com que eu tenha coragem de te amar, sem odiar as tuas ofensas à minha alma e ao meu corpo. Faça com que a solidão não me destrua, Faça com que a solidão me sirva de companhia. Faça com que eu tenha coragem de me enfrentar. Faça com que eu saiba ficar com nada e mesmo assim me sentir como se estivesse plena de tudo. Receba em teus braços o meu pecado de pensar.